Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Silvia do Mulher Mais de 40 e vim mostrar algumas máscaras que eu estou usando no momento que eu estou gostando bastante máscaras específicas para nutrição, hidratação e reconstrução Antes de eu falar das máscaras eu queria falar com você o seguinte se você ainda não é inscrita no canal eu vou deixar o link aqui embaixo para você para você estar tá se inscrevendo e já receber os conteúdos, assim que eu postar um vídeo, você já vai receber uma notificação de que tem vídeo novo, tá bom? E aí participa aqui do Mulher Mais de 40 e todas as informações e novidades e tudo voltado para esse público. Não esquece, se gostar do vídeo, dá um gostei para mim aqui embaixo, super importante para a divulgação do canal, tá bom? Bom, como eu havia falado... A gente vai conversar um pouco sobre máscaras de tratamento, tá? E se você me acompanha no canal Mulher Mais 40, se você me acompanha também no blog, já viu algumas vezes eu falando sobre cronograma capilar. Então, assim, é importante que você entenda o que é o cronograma capilar e tirar de hoje, desse vídeo, informações que possam te ajudar no cronograma capilar, tá? Então eu vou deixar aqui em cima para você que ainda não viu o vídeo do cronograma, vou colocar aqui em cima e aí você vai poder entender tudinho, tudinho como funciona, como ele pode ser bom para o seu cabelo, para o tratamento do seu cabelo. O tipo de tratamento que você precisa fazer Então lá tá explicando tudinho E hoje eu vou mostrar Quais são as máscaras que eu estou usando agora Então eu vou começar falando sobre hidratação, tá? Então assim, um creme que eu tô gostando muito Que tá fazendo um resultado muito bom no meu cabelo É esse da Monange Hidratação Intensiva Eu já fiz resenha dele lá no blog Você vai poder conferir mas aqui eu digo pra você o seguinte, olha, ele tem extrato de oliva, combate os quatro sinais de ressecamento do fio. Então assim, apesar dele ser um tratamento é, a base de hidratação, ele tem extrato de oliva, ele deixa o cabelo realmente muito, muito hidratado. Então assim, é um produto que tem um cheirinho maravilhoso, você percebe que o cabelo está sendo realmente hidratado e a melhor forma também é quando você combina todos os produtos de hidratação então claro é evidente que o produto quando ele é feito eles pensam em colocar todo o kit então o mesmo kit desse aqui de shampoo e condicionador eu não eu, aí você acaba usando os três e tendo o um melhor resultado eu não usei eu não ainda não testei o shampoo e condicionador mas eu usei shampoo e condicionador da linha de hidratação E o resultado foi muito, muito bom Então no momento eu uso outras máscaras de hidratação Até para eu poder estar tá alternando Mas eu escolho essa como sendo a minha preferida Para falar para vocês que o resultado no meu cabelo foi maravilhoso Falando agora sobre nutrição eu tô usando essa máscara da Inoar que ela é a base de óleo de macadâmia. Então, assim, a gente sabe que a macadâmia é aquela, aquele, como se fosse um amendozinho, né? Que é uma delícia, por sinal, eu adoro. E olha, gente, o que, que é isso, sabe? É, é nutri, é nutrição mesmo. O cabelo fica pesado. Meu cabelo fica brilhoso. Na época quando eu escolhi comprar essa máscara, é, duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro porque ela não tem parabéns e segundo que ela não tem corante. Então assim, existem alguns cremes que acabam botando uma cozinha aqui, outra ali, isso não é legal. Eu faço um cronograma capilar que eu tento utilizar os produtos os melhores possíveis, os que estão livres de, dessas químicas todas, a gente até tenta, né? Então em alguns casos a gente não consegue Mas esse aqui por exemplo Ele não tem corante e não tem parabeno Então é uma Que me agradou bastante Fora que o resultado foi excelente Diminuição do frizz Sinto meu cabelo bem mais é, Mais molinho Mais nutrido Então esse conjunto Da hidratação com a nutrição Tá sendo um resultado muito bom esse produto também tem o resenha dele lá no blog, então pode conferir lá, olhar tudo. Uma máscara, a outra máscara que eu queria mostrar para vocês é essa máscara de reconstrução. Essa plástica de argila, ela tem uma, um componente que me agradou bastante na época quando eu comprei, que é o ácido hialurônico. A gente sabe que o que ele está aí presente nos cremes de rejuvenescimento para diminuir linhas de expressão então assim eu achei bastante interessante essa tecnologia estar nesse produto e ah, na verdade quando eu comprei eu comprei o kit que vem no shampoo esse e mais um sérum né que você coloca tipo um fluido na verdade não é um sérum, é um fluido que aí você faz todo o tratamento e, eu ainda não usei esse produto sozinho na verdade o efeito Maravilhoso que essa reconstrução faz porque isso é um creme de reconstrução. Eu estou utilizando, eu sempre uso o trio, então não saberia dizer para vocês, até porque é, é uma máscara que existe, ela necessita de um complemento. Porque se você observar que tem o número 2, então o shampoo é o número 1, um, ele é o número 2, e o fluido é o número 3. Por isso que eu não uso esse produto com outros shampoos e condicionadores de reconstrução porque ele tem uma sequência numérica e ele tem um complemento de tratamento coisa que os outros se, se por exemplo a Inoar tivesse feito uma numeração eu entenderia que um complementa o outro e de repente se eu fosse usar diferente poderia não dar o resultado esperado então eu não uso separadamente eu uso a sequência que está aqui, o número 2 e depois eu uso o fluido. Esse produto, ele possui argila branca da Amazônia, ácido hialurônico e silício orgânico. Então, eu sinto uma eficácia muito nos fios. Eu percebo que o meu fio, quando eu escovo, ele não fica avoroçado, ele fica o um fio mais compacto. Dá um brilho muito grande no meu cabelo. Então, da, das máscaras que eu estou utilizando de reconstrução, essa é a máscara que me dá melhor resultado. E esse é o trio de produtos que eu estou usando que está funcionando no meu cabelo. Pode ser que funcione no seu. Então, são os meus produtos do momento. Estou adorando usar. Uso outros produtos junto eu faço a alternância também, porque eu faço teste com outros produtos para identificar a eficácia e poder trazer conhecimento para vocês, poder estar tá sentando aqui e falando, olha, esse produto é bom, esse produto funciona, esse produto não funciona. Então, no momento, são essas as três máscaras que eu... É, que mais funcionam no meu cabelo no cronograma capilar. Era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Se você tiver alguma dúvida... Se você quiser fazer alguma pergunta, querer falar, quiser falar alguma coisa, é só deixar nos comentários aqui embaixo. Se você tem algum vídeo que você gostaria que eu gravasse, é só deixar nos comentários também, que eu vou ter o maior prazer de gravar pra você, tá bom? E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Não deixe de dar um gostei aqui embaixo para ajudar na divulgação do canal. Se inscreva no canal pra fazer parte do grupo do Mulher Mais de 40. E é isso. Um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!